Oi, pessoal da CEL, aqui é o Victor, da organização. Junto comigo, além do professor entrevistado, estão a Ingrid, o Vinícius e a Mariana também, em caso da ocorrer qualquer problema, para que a entrevista continue andando, a gente resolveu deixar um pessoal de suplente na entrevista. E, bom, com vocês, aqui a gente tem o professor Adriana Prigliano. ele é professor da Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas da USP, ele tem experiência na área de letras, com ênfase na literatura sânscrita, atuando principalmente nos temas poesia e gramática sânscrita. Boa noite, professor, e muito obrigado por estar aqui. Se quiser falar qualquer coisinha... Boa noite, Victor Sim vamos, vamos conversar, daí eu direi o que tenho a dizer. Perfeito, perfeito. Então, é, professor, pesquisando sobre a sua formação e atuação, Entendemos que suas produções trabalham com uma atualização de estudos que remontam à redescoberta rede do sânscrito. Como o professor vê as diferenças das perspectivas gramaticais neocolonialistas das perspectivas atuais dos estudos linguísticos na análise e documentação de códigos antigos? Bom, eu poderia, assim, antes de, de responder a pergunta, explicar um pouco, assim, um pouco mais. De, de pormenor, assim, o que que eu tenho trabalhado nos últimos, assim, um pouco na minha formação, assim, rapidamente, né, e o que eu tenho trabalhado nos últimos anos, daí eu entro nessa nessa pergunta que você fez, tá, só para, assim, esclarecer para as pessoas que estão que, que assistirão, né, em algum momento isso. Bom, eu, eu, eu, eu me formei, na verdade, em, em língua latina e língua portuguesa, né, na FFELESH USP, e naquele momento já não havia mais uma graduação de sânscrito, é, ela já tinha sido desativada, né? ela, ela, ela existiu mais ou menos do fim dos anos 70 até o comecinho dos anos 90, né? eu entrei na faculdade em 96, e aí as, as disciplinas, as matérias do sânscrito só existiam como matérias optativas, então, existiam algumas matérias de língua, algumas matérias de cultura e raramente algumas matérias de literatura. Então eu fiz o que eu podia fazer ali naquele momento, né, me dedicando mais à língua né, e estudando as questões é, de literatura e cultura mais por conta própria, porque não, nem sempre havia cursos é, disponíveis. Né. À medida que eu fui avançando naquilo, eu, eu embora né, tivesse me formando como latinista, eu quis seguir no mestrado e no doutorado na área de sânscrito. Então, havia alguns professores que estavam credenciados na aposta. Eu fiz um primeiro mestrado estudando, na verdade, uma uma obra é, uma tradução latina de uma obra sânscrita, As Upanishads né, são um conjunto de textos pré-filosóficos da Índia que tinham sido traduzidos na Europa pela primeira vez numa tradução latina, bastante sui generis. Né, isso no final ali do... <risos> publicado no comecinho do século XIX, na verdade, por um francês... Na verdade, eu fiz um estudo desses procedimentos tradutórios, de uma espécie de uma, um estudo assim sobre a visão que ele tinha, né? a visão que esse tradutor tinha daquela literatura com a qual ele estava é, tomando contato e que, de que maneira ele aplicou, digamos assim, essa visão cultural aos seus procedimentos tradutológicos. Então, no fundo, foi um trabalho de tradutologia. Aí, quando eu fui para o doutorado, eu estava eu eu num momento que eu estava me interessando... Quer dizer, eu já tinha um interesse muito grande pelas disciplinas que eu chamo de disciplinas linguísticas da Índia, né? especialmente a gramática, mas foi um momento em que eu descobri a obra de um filósofo da linguagem, quer dizer, alguém que brotava dessa tradição gramatical indiana, mas que conduzia né, a reflexão gramatical para uma perspectiva filosófica, com, né, uma ontologia, uma epistemologia, etc. Eu me interessei muito por esse texto. E no doutorado eu fui estudar uma parte, uma porção desse texto que era o primeiro um texto dividido em três capítulos, né? Se chama Waki Alpadiya, que, é que seria algo comum sobre a palavra e o enunciado, um texto do século V, depois de Cristo. E eu estudei esse texto no, no, no meu doutorado, escrevi uma tradução desse primeiro capítulo e publiquei, isso foi publicado em 2014 pela Unesp, né? Eu terminei o doutorado em 11, mas só foi publicado em 14 pela editora da Unesco, essa tradução, só realmente a parte da tradução e uma introdução sobre o texto. Então, durante esse período, né, mais ou menos do fim do doutorado até o, até o tempo relativamente recente, eu fiquei tentando trabalhar com essas questões de filosofia da linguagem, na Índia Antiga, mas isso também me, me, me, me cansou é eu não era da filosofia, não tinha uma formação em filosofia, estava mais ligado à linguística e literatura. Então, eu achei que tinha feito o que eu podia fazer né, nessa área. Então, nesses últimos anos, né, na verdade, eu comecei com um trabalho de tradução no âmbito da literatura latina, né, tradução poética, eu estava traduzindo umas partes da Eneida de Virgílio, né, texto do século primeiro e eu percebi que seria um bom caminho para mim é, me colocar tanto, também no, no, no ambiente crítico como um, um estudante, né, um estudante estudioso e tradutor é, da área de, da poesia que me interessava mais. então na verdade eu estou, vocês estão me pegando assim numa espécie de fase de transição, né, entre um aspirante filósofo da linguagem que me considerei assim um pouco malogrado assim na filosofia da linguagem, né e alguém que está se dirigindo nesses últimos dois, três anos o, o trabalho para o estudo da literatura. Mas, no meio disso, né, eu vou começar a entrar na sua pergunta, é, ficam as disciplinas que eu chamo de disciplinas linguísticas, que sempre me interessaram, porque eu, gosto, eu sempre gostei muito, desde o início da, da faculdade, eu me descobri como alguém que gostava é, da que eu chamo assim, da, da matéria verbal, né, e dos discursos sobre a matéria verbal. Então, a linguística e as suas disciplinas correlatas sempre, sempre me atraíram bastante. E a Índia tem muitas dessas disciplinas, né, sobre as quais poderemos falar, é, se houver oportunidade. Então, hoje em dia eu estou, digamos assim, tentando é, formar um projeto de pesquisa mais claro sobre poética e poesia indiana, mas me mantendo lá no, no, no ensino, né, na, nos cursos que eu dou na, na FEFELESH, sempre tento manter algum curso sobre as disciplinas linguísticas da Índia Antiga, que eu, inclusive, estou dando nesse momento, se chama Teorias da Linguagem na Índia Antiga. Então, seriam, digamos assim, os dois planos mais importantes em que eu continuarei trabalhando nos próximos anos, né, essas duas questões. Mas, entrando ali no que você perguntou, né, essa questão das da, diferenças das perspectivas gramaticais neocolonialistas, nas perspectivas atuais dos estudos linguísticos na análise e documentação de códigos antigos. Bom, do ponto de vista do, dessa história do conhecimento do sânscrito né, no mundo é, europeu e americano, vamos dizer assim, que são as que, que academicamente importaram, pelo menos até agora, né? Tiveram influência, que formaram uma espécie de visão sobre o sânscrito e sobre a Índia, é, é, certamente há muita diferença, né? Se a gente pensar do ponto de vista histórico, né, o, o sânscrito vai ser conhecido, assim, bem conhecido, eu não vou entrar em todos os detalhes dessa história, mas ele começa a ser bem conhecido lá para o fim do século 18 no, no mundo europeu. Né? Então, no, no, nos, nos inícios né, das empresas colonialistas, o conhecimento sobre o sânscrito era muito mirrado, né? praticamente não havia. É Lá, realmente, com os ingleses, né, com o momento em que os ingleses substituem aquele primeiro, aquela primeira leva colonial né, de portugueses, holandeses e franceses, os ingleses acabam dominando aquele espaço, São, serão, é, em geral, funcionários né, do, do governo britânico, com, a, com a formação intelectual que eles tinham, que vão ser os primeiros a trazer um conhecimento verdadeiramente preciso da língua sânscrita para o mundo europeu. Isso começa, então, lá na, na segunda metade do século XVIII. Né? E logo, assim, no começo do século XIX, já vão surgir, acho que até no fim do XVIII já tem alguma, mas já vão surgindo gramáticas e vão começando a aparecer é, traduções e edições de textos, quer dizer, a empresa vai ganhando corpo, vamos dizer assim. né? E do ponto de vista dessa questão neocolonialista, é interessante o exemplo de, de um dos textos indianos que, Acho que ele dá um bom exemplo sobre as diferenças né, dessa questão da perspectiva, que é o texto chamado Rukveda. Né? Pessoal, falam aí Rigveda, né? Rukveda. <risos> que, que é o conjunto, é uma, é uma antologia né, de poesia extremamente é, antiga. Na verdade, é o documento mais antigo em língua sânscrita que se conhece. Né? Não existe um documento que contenha fontes mais antigas. Então, a gente está pensando... Em um documento de início oral que demorou muito tempo para ser é, para aparecer em versões manuscritas. Ele foi transmitido é, por mais de três milênios só oralmente. E ele contém 1028 poemas. São hinos, essencialmente hinos. Quer dizer, poemas essencialmente dirigidos a divindades. Né? E a datação que se costuma dar para essa, essa antologia seria algo como entre o século 12, 13 antes até o século 10 ou talvez 9, né então o um documento anterior é o século décimo a.C., é muito antigo, né? então uma espécie de a poesia mais arcaica né, de uma de um povo de língua indoeuropeia que se conhece, né, em termos poéticos existem textos de datação mais antiga no caso dos hititas, né? mas assim uma coleção poética tão é, assim encorpada né? só mesmo lá na Índia. né e esse documento quando foi descoberto, né, pelos primeiros <risos> europeus, os indianos já sabiam, né? Eles não precisavam descobrir. Mas quando os europeus começam a tomar contato com esse texto, né, que é um texto também exclusivo, meio que mantido em segredo pelos brâmanes, né, pela classe sacerdotal indiana, eles começam a conhecer e eles vão percebendo, né, era um momento em que a gramática comparada estava nascendo, né, e e, e descobrindo seus instrumentos. Né? E eles vão perceber justamente que se trata de uma língua extremamente antiga, dentre né? as línguas que naquele momento estão está surgindo essa noção das famílias indo-europeias, etc. Né? Então tudo isso em é formação Mas o que é curioso desse ponto de vista neocolonialista é que ali começa a se formar uma espécie de visão de mundo né? sobre aquele documento, que é como se ele fosse uma espécie de documento das origens da, da, do, do povo indo europeu, da Europa, alguma coisa assim, né? Então se tentava se ler aquele documento como se ele fosse uma espécie de estado de pureza cultural, né, De pureza das instituições, pureza das práticas religiosas, pureza da linguagem, né? Então muitas dessas concepções, vamos dizer assim, que chegaram até a ter, né? É, contornos racialistas, que vão desembocar no discurso depois, muito mais para frente, do nazismo, né? vão ser o germem desse discurso, elas estão lá nessa nessa primeira descoberta desse documento chamado Urugueda, né? dessa, dessa coleção. Então a gente tinha uma espécie de tentativa de reconstrução de um momento original né? desse, desse povo, que naquele momento nem se entendia muito que se tratava de uma um povo muito difícil de definir né? certamente muito diverso naquele momento em que estava compondo Urugueda, porque estava lá num ambiente em que não era o um ambiente deles, era um povo imigrado para aquela região do, nor do noroeste da Índia. Né? Então os europeus ao ler aquele documento tinham essa visão de uma tentativa de busca das origens, que definisse aquela busca que é para definir quem eles, quem eles eram, né? os europeus e não os indianos. Quer dizer, meio que uma apropriação do documento, como se ele representasse de alguma maneira elementos puros, linguísticos, institucionais, religiosos e mesmo poéticos, né? É, dessa, dessa dessa grande tradição que naquele momento se começava a ler, né? Nas línguas indo-europeias como se fosse uma grande tradição conjunta. De fato, em certo sentido, até é. Né? E, bom, se a gente pensar só no fio do estudo desse texto, né? e, e né, seguir observando o que vai acontecendo com esse estudo, né, quando a gente vai chegando especialmente no já no fim do século XIX, começo do século XX, com a perspectiva filológica do estudo do texto, claro, ela vai avançando, o texto vai sendo mais bem conhecido, é, os estudos arqueológicos, os estudos históricos, e os estudos assim no entorno disso vão delimitando né, várias questões anexas, vamos dizer assim, do desenvolvimento dos povos indo-europeus não só na Índia, mas como em toda a Europa, vão se descobrir povos indo-europeus no deserto de Tarim, na China, vão se descobrir, <risos> tem muita coisa no entorno disso, né vai se descobrir a língua itita, que era uma documentação ainda mais antiga que o próprio Veda, então esse discurso sobre a língua das origens ele vai começar a ser, vai desmoronar. Né, essa, essa bobagem vai desmoronar. Segue aí até hoje né, no popular, quando você escuta, você ouviu muito falar, né, às vezes me perguntam assim: ah, você é professor de Santos, ah, é a língua de Jesus, né? Ou seja, é a língua é lá do, da origem, alguma coisa assim, né? Então, fazer aquela mistura é toda, porque esses, essas notas né, de estar procurando uma espécie de origem das coisas na língua, ela, ela vem de um, de um discurso que, na, que nasceu, digamos assim, na. No, no, no, no, no alvorocer dessa academia europeia, estudando esse texto. Hoje em dia, os estudos eles são muito mais pormenorizados. Eu não seria a melhor pessoa para descrever, há pessoas que estudam isso, mas, assim, observando de longe né, os estudos sobre essa tradição que nós chamamos de tradição védica, <risos> Bom, a tentativa ali é justamente uma reconstituição das coisas do ponto de vista de quem as fez. Eu acho que isso é é sempre o mais o que a gente percebe em várias disciplinas, né? nessa transição do primeiro momento, se a gente pega né, numa situação colonialista e a descoberta dessas coisas, ou estudo, e uma comparação com hoje. Lá era uma apropriação muito voltada <coughs> para a tentativa de dar significado para quem estava estudando. <coughs> Me parece que hoje em dia né, há uma, uma, um distanciamento maior de perspectiva né, e uma tentativa de descobrir os mecanismos né, que faziam que davam valor aquelas né, estruturas poéticas, àquelas é, práticas religiosas, aqueles elementos institucionais, dentro de um certo parâmetro temporal fixo daquela cultura antiga. Né. Então, eu acho que o, que o que me parece que pode ser um, um elemento central dessa, da resposta a essa pergunta é que, em termos de perspectiva, né, há, há, há, há, essencialmente um distanciamento justamente uma, um distanciamento que eu poderia chamar de respeitoso, né, em relação às, às, ao cuidado de se apropriar de elementos, né, da cultura estudada de uma maneira às vezes não crítica, às vezes muito é, ditada por um desejo, <risos> efetivamente, do leitor, né, muito mais do que dos produtores daquele discurso. Né? Então eu, eu pensaria por aí acho que poderia ser assim, pelo menos um início de uma resposta, né, para essa sua pergunta. É, eu não sei se eu... esclarece alguma coisa. Não, esclareceu bastante, inclusive é um é um texto que a gente a gente tem um texto de bibliografia em que a gente lê sobre é, essa parte, né? Mas é uma parte sempre que fica um pouco nebulosa, né? Porque tipo, é só um, uma nota assim, ó, aconteceu isso em algum momento na Índia, mas tipo, volta para uma questão mais europeia. E é, é, é bom a gente ver né, o quanto é, os estudos linguísticos deixaram de ser autocentrados numa visão europeia de mundo e passaram a ser mais de abertura para entender quem nunca é, está sendo estudado. né? E tipo, como é. as pessoas podem contribuir. Eu acho que um outro exemplo que poderia ser interessante é pensar na própria tradição gramatical indiana. Né? A tradição gramatical indiana é bastante antiga. Né? O texto que nós damos como assim, uma espécie de texto fundador é a chamada é a gramática de panini, né? um gramático chamado panini. O pessoal às vezes fala panini, lembra aquele, aquele pãozinho italiano, né? Tipo um pão de queijo italiano, mas é panini. E que é, que é a adaptação é é bastante debatida, mas alguma coisa, vamos dizer assim, próxima entre o século V e o século IV a.C. Quer dizer, mais ou menos contemporânea ao período clássico na Grécia Antiga. Né? Vamos dizer que é mais ou menos por aí. Né? Bom, esse texto, à medida que ele foi sendo... Bom, é uma tradição gramatical muito sui generis, né, com uma, um discurso técnico extremamente complexo. Né? Essencialmente é uma gramática... Ela, ela não é uma gramática como, do tipo das nossas, né, em que, você, que há uma exposição é, é, é, completa, por exemplo, da, da língua, no sentido de que você apresenta paradigmas, você mostra conjugações das línguas é, regulativas, você faz as declinações, né, você descreve a sintaxe com exemplos. Né. A gramática de Parini, não, ela não é uma gramática por extenso. Ela é um conjunto de regras algébricas que simplesmente prevêem, uma derivação morfológica, essencialmente, é o grosso da gramática. Então, em vez de te mostrar como é que eu conjugo o verbo ser lá em sânscrito, né, eu vou te dar uma regra, por meio da qual, né, é uma regra geral, eu, o paradigma você mesmo faz lendo a regra, você conhece as bases, você conhece os afixos, e a regra vai te dizer como é que você ajunta essas coisas de maneira a produzir formas bem formadas. Então ela, ela, é uma, ela é como se fosse um HTML, né? ela não tem nada por extenso, ela põe a regra e a coisa, a regra vai produzir alguma coisa que ficará por conta do leitor. Né? Bom, essa gramática foi, foi conhecida já nesses inícios, né? do, do contato europeu com a Índia, especialmente a partir aí da, da, da dominação britânica na Índia. Né? Um, um, um gramático americano chamado William Dwight Whitney, no século XIX, né? mais para o segunda metade do século XIX, né, escreveu uma excelente gramática sânscrita, né? foi um linguista importante, assim, pré-sossiriano, né, pré assim, <risos> E ele se, ele se batia muito com a, com a gramática de Pagno, porque ele lia lá, ele percebia, digamos assim, a, a profundidade analítica daquela gramática, né? mas ele ao mesmo tempo criticava né, coisas da gramática simplesmente por um uma falta de gosto pessoal dele. Ele fala, não, isso aqui deve ser uma bobagem. Essas coisas que Pani me fala, porque eu não encontrei isso em nenhum documento. Ora, Bolas, que sabe você de uma tradição de 5 mil anos? Né? <risos> então, às vezes, você lê coisas no Whitney que são engraçadíssimas. Ele também traduziu textos de fonética, né, de anos. E, às vezes, algumas regras de descrição fonológica e fonética muito precisas para a época, muito avançadas, que, que só foram compreendidas depois pelos fonólogos ingleses do começo do 19, ele não tinha entendido ainda. Então, ele, ele simplesmente ele, ele diz assim, por A mais B, está errado. Essa regra é, uma, é uma, uma bobagem, é um absurdo. Então é aquele negócio, né? Você encontra uma cultura que te apresenta um elemento de tamanha sofisticação descritiva, que você não tem nem como ler. Você né? está tá além daquele, do que aquele momento europeu conseguia além em termos de derivação morfológica e descrição, é, por exemplo, da de, de questões articulatórias. Né? Coisas que, no, que na Europa, especialmente nessa parte da fonética articulatória, o desenvolvimento é muito recente. Mas na Índia isso já tinha sido desenvolvido lá pelo século IV, III Cristo Uma fonética articulatória de tipo essa clássica que você estudou no primeiro ano de linguística. Né? Isso estava tudo lá onde você levanta a língua e encosta atrás dos dentes, quais são os órgãos articuladores, quais são os lugares de articulação, a diferença entre sonoridade e surdez, por exemplo, que é uma coisa que eles já tinham descoberto muito antes de, muito antes de Cristo, né? e os europeus só foram entendendo no século XIX. Né? Então, esse, esse gramático é engraçado ler o texto dele, porque ele tem essa atitude que é, pode ser um, um exemplo claro dessa visão colonialista, que é uma visão de superioridade. Né? Assim, olha, não, é muito bom isso aqui. De fato, é excelente, é fantástico, é super bom. Mas tem umas besteiras aqui que não fazem o menor sentido. Ou seja, o que não fazia o menor sentido é o que ele não entendia. Era simplesmente isso. E depois, claro, né, você, a, a coisa caminhando foi se perceber né, que, na verdade, quem estava errado não eram os gramáticos indianos nem os, os fonólogos né, ou os foneticistas, mas era aquela leitura né, que não tinha instrumentos para é, dar conta do que estava tá lendo. Mas a atitude de superioridade colonialista estava lá. Eu né? acho Em vez de corrigir a visão dele, né, e, e, digamos assim, levantar o sarrafo do próprio entendimento dele, não, né, ele, ele simplesmente <risos> usou assim, a, o, o elemento da, da desqualificação daquilo que ele não compreendia. Né? Então, atitudes como essa hoje em dia são muito mais difíceis de acontecer. Porque, claro, também tem... Se você né, publica um artigo, por exemplo, né? primeiro que esse tipo de linguagem não se aceita mais também, né, em linguagem acadêmica. Você não, não escreve a sua gramática e sai detonando assim, coisas sem ter muita ideia do que você está fazendo. Né? Então, a, a linguagem mudou, mas também mudou a verificação. Né? Você tem um, um, um conjunto de pessoas, de uma massa crítica hoje, que pode verificar essas afirmações, claro, que, que, que não havia antes, né? mas também existe uma atitude diferente. Né? Você se coloca diante do documento antigo como alguém que vai aprender o que o documento tem a dizer. Né? Você não vai corrigir o que o documento tem a dizer. Né? Um professor meu da, da FFLESH, né? o famoso, vocês devem conhecer, o José Luiz Fiorin, né? ele tinha uma frase ótima nos cursos dele, que era assim, olha, nós não temos que corrigir os textos, nós temos que entender os textos. Então eu diria que, essa, é, acho que é, existe essa diferença quando a gente olha né, olhando assim, de maneira não técnica, né, não precisa nem ser muito técnico, ler um texto desse período colonialista e ler textos mais recentes. Né. Havia uma atitude muito corretiva no colonialismo. Né. O que eles não gostavam, eles corrigiam. Né. Ou eles cortavam. Tinha isso também, né? Você vai editar um texto, né, Bom, você deve saber dessas coisas. Né. Por exemplo, os dicionários antigos do século XIX, quando eles tinham que descrever termos é, sexuais ou termos né, pejorativos, né? Eles escreviam, em lat... não, eles escreviam em latim. Então você pega o dicionário sânscrito né, do Monier Williams, que é 1899, né? Na hora que ele tem a palavra lá que significa vagina ou significa pênis, né? Ele usa as palavras latinas, ele não usa as palavras inglesas para descrever aquilo. Então ele coloca, por exemplo, para vagina, membrum muliebre, quer dizer, o membro feminino e para a palavra pênis, ele coloca membrum virile, quer dizer, o membro masculino. Então também havia essa pudicícia né, no, no recorte dos textos. Vou te dar mais um exemplo só para a gente curtir aqui. Há um poeta importante, indiano, chamado Bhartrhari que é autor de uma antologia né, de poemas por volta ali, do ano 400 d.C. Ele escreveu três coleções. Uma coleção é de tema político, uma coleção é de tema erótico e uma coleção é de tema é, filosófico, especialmente sobre a questão do desapego das coisas mundanas. Né? Bom, essa, essa, essa, essa antologia poética foi uma das mais editadas ao longo do século XIX e do XX. Editada e traduzida. Se você vai olhar grande parte das traduções e edições do, do século XIX, dessa, dessa edição até década de 30, 40, eles tiravam a, a parte erótica, eles simplesmente não editavam, não colocavam na edição. Então o sujeito escreveu uma tradução, escrevia da coleção política, da coleção filosófica, e a chrangara, a cintura a, a, a centura erótica, ficava de fora. Simplesmente ficava de fora, era como se ele não tivesse escrito. Né? Aí até diziam, não, ele escreveu uma cintura erótica, mas tem é muita imoralidade, etc. Tal. E assim, nós não editaremos aqui nessa nossa linda edição, feita em New Haven, alguma coisa assim, né? então essas coisas essas coisas curiosas né mas quer dizer isso é uma é claramente uma representação né desse crivo né? de uma visão colonialista sobre a cultura da Índia né quer dizer só passa aquilo que o nosso crivo sei lá judaico cristão como quer, o que quer que seja né só passa aquilo que esse crivo é, é, deixa passar né seja seja em termos morais, seja em termos religiosos, seja em termos técnicos, né? que é esse caso do Whitney. Aquilo que ele não entendia, ele simplesmente desqualificava. Então, sim, há, há grandes diferenças. Né? Acho que melhoramos muito. Né? Não é uma... Essas pessoas que eu estou criticando aqui, até caçoando um pouco delas, né? fizeram grandes trabalhos, né? não há dúvida. O Whitney, assim, foi um cara que editou textos importantíssimos, fez trabalhos incríveis, a gramática dele é absolutamente um documento de referência até hoje, né? mas a gente quando lê lá você não tem como não ver né? essas pataquadas né? que eles é, praticavam, claro, né? porque era o zeitgeist, né? era o espírito da época, era, era, era, era o rescaldo de um, de um colonialismo que ainda nem tinha acabado no caso indiano, né? só foi acabar em 45, né? eu, acho que, é eu acho que é muito interessante, interessante. essas coisas que você Exato. trouxe porque primeiro dá para a gente entender um pouquinho sobre o que seria uma tecnologia da linguagem né que é essa gramática extremamente especializada que enfim eu realmente não, não consigo imaginar tipo o consultador deve ter sido né se deparar com isso sim e, e talvez um pouco de ah não não faz sentido mas também ver como que alguns processos editoriais né desses estudos lexicais também é, se utilizaram de espécies de tecnologias parecidas né então uma censura aqui ou se não vamos colocar em outra língua para poder é, apresentar isso de alguma forma né é, eu achei incrível assim é, é é essa parte que faltava sabe para a gente saber. Então, assim, já valeu a pena essa entrevista toda. É, bom, isso se aplica, né, Vitor, não é, não é a cultura sânscrita, né? Quer dizer, nesse mesmo momento você tem também uma... Esse momento, nesse mesmo momento, ó, se a gente pegar ali, né, segunda metade do século... Podemos dizer assim, segunda metade do século 17 para frente, né, isso também já está... Já é muito forte com relação a culturas mais próximas, né? Por exemplo, as culturas do Mediterrâneo, né? De língua árabe, ou a cultura é, antiga, judaica antiga ou aquelas culturas que estavam sendo descobertas ali na cultura do Egito antigo, bom, esses mesmos processos, né, que depois foram aplicados à Índia, vamos dizer essa essa, essa, essa maneira de estudar e de e de transmitir aquilo que estava sendo estudado, né, com esses crivos, é, era o mesmo, né, então era uma coisa que valia para tudo, né, quando foram lá quando começaram a conhecer a cultura do Japão antigo foi a mesma coisa, né, é só é só você conversar com um, com um estudioso dessas áreas, de dessas, respectivamente de cada uma dessas áreas, eles vão te contar histórias parecidas sobre como esses crivos né, da cultura europeia colonialista, vamos dizer assim, atua, esses crivos atuaram né, em todas as áreas do, do conhecimento. Não se, não, não, podia ser qualquer coisa, né? Se fosse era do conhecimento, estava lá atuando. Assim, assim como sempre atuam, a gente tem crivos que atuam mas eu acho que né, a, a, de, de tal maneira hoje a, a academia se comporta né, que existe uma, é, uma liberdade muito maior né, de, de deixar de lado aqueles crivos, mesmo porque você é obrigado a fazer isso por uma certa estrutura que se coloca hoje, que é essa estrutura, por exemplo, da, da, do, das comunidades acadêmicas, né, que não deixam passar tão facilmente né, atitudes dessa monta, né. É, de certa forma, atitudes anti-científicas, né, que é totalmente o oposto do que você quer fazer, então... Não, e, que, e que estão sempre parando, a gente, ninguém é perfeito, a gente não consegue, às vezes você realmente, né, come bola, né, quando tá querendo descrever culturas é, é, distantes, antigas, né, erros são cometidos, né, Sim, mas, mas eu, eu acho que com uma visão hoje... Bastante diferente. Né? Sim, não, e aí entram também orientadores, bancas, é, pares, né? Avaliação de pares. Eu, eu acho que hoje a gente dispõe de modos de evitar que isso se repita, né? Sim. É, e se se repetir, dá para corrigir, tá tudo bem. É mais fácil corrigir. É mais fácil corrigir. É, então, professor, é, muito obrigado pela sua resposta. É, auxiliou, assim... Não, não auxiliou, mas esclareceu muita coisa que a gente tinha interesse em saber. E, assim, voltando um pouco mais, né, para as coisas que o senhor tem feito, é, eu gostaria de perguntar sobre a poesia nas sociedades ocidentalizadas. É, elas têm uma tradição de ser vista como literatura. Só que como que você entende que são as concepções da poesia e poéticas indianas? É como o professor entende o que é literatura na Índia bom é, vamos por onde começar acho que é assim se a gente pensa na é preciso ter assim uma, uma noção básica de duas grandes divisões assim entre materiais textuais da Índia antiga dentro da própria visão indiana né? Isso não é uma visão Nossa mas é a visão deles. Né? Os indianos reconhecem um tipo de literatura, que eu estou chamando de literatura aqui no sentido geral do termo, não no sentido artístico do termo, tá? Como a gente diz, literatura médica, né? literatura linguística, etc. Eles pensam que existem é, uma, uma literatura que seria é, essencialmente revelada, né? uma literatura não autoral, né? cuja autoria não é, é de, nenhuma, de nenhum indivíduo, esses indivíduos. Tem uma revelação e os documentos, os textos estão lá. Né? É, há várias tradições. Aqui eu tô, Quando eu estou falando sobre Índia aqui, eu estou pensando numa tradição que seria a tradição bramânica hinduísta. Tá? Eu não estou pensando muito em budismo, não estou pensando muito em jainismo, porque a Índia é de uma vastidão documental e de tradições e de cânones, etc. Né? Não daria para falar sobre todos. Então, pensando nesse, nesse núcleo hinduísta, que é aquele que deriva lá das tradições védicas, né, dos antigos poemas védicos, é uma espécie de... Há uma continuidade, um entendimento de continuidade dentro do próprio seio da cultura. Né? Então, você tem primeiro essa literatura que, em algum momento, será considerada revelada. Né? E do outro lado, você, então, a gente pode fazer uma primeira divisão, você tem uma documentação né, que nós podemos chamar de literatura revelada, que não é revelada. Do outro lado, se a gente pega esse ambiente não revelado, né, nós vamos ter uma documentação que vai ser considerada técnico-didática e uma documentação que vai ser considerada artística. Então, se a gente pensar dessa maneira, quer dizer, a gente tem um conceito no ambiente indiano, no pensamento indiano sobre a sua própria tradição textual. Né. Nós temos um conceito que se aproxima desse conceito de literatura como um texto artístico, vamos dizer assim, né, como um texto em que há um trabalho específico de linguagem, né, Se a gente pensar até assim, é, é, espremer um pouco literatura para poesia, né? Que seria assim o ponto mais é, fulcral, digamos assim, do trabalho com a linguagem dentro da literatura já artisticamente concebida. Então, nós temos conceitos parecidos em no universo indiano. Né? A poética indiana é um discurso que vai nascer mais ou menos na metade do primeiro milênio. Então vamos pensar alguma coisa por volta do ano 500. A poética como um discurso organizado em documentos que sobreviveram até hoje. É claro que isso vem de concepções e, e, e, e uma tradição mais antiga. Né? E nessa poética eles propõem essencialmente dois Planos de trabalho da linguagem. Um plano que é o Shastra, que seria essa literatura didático-científica, e o outro que é o Kavya. E Kavya é justamente isso que, vai, que nós poderíamos chamar, em largas linhas, né, de uma poesia. Que no ambiente indiano, né, o conceito deles inclui o que está inverso e o que não está inverso. O conceito para eles de Kavya é essencialmente uma. utilizando aqui um tratado de poética que eu estava lendo hoje à tarde, né? ele vai dizer essencialmente que cávia né, é aquela, aquele conjunto de, de é, palavra e sentido que é aprimorado né, por determinadas qualidades e por determinadas figuras. Figuras pensando como figuras de linguagem. Né? Então, está muito próximo do que a gente pensa de uma linguagem artística. Né? Quer dizer, você tem a palavra e o sentido como um elemento é, geral, mas você tem um particular, que é você precisa adotar essa palavra, esse sentido, de um conjunto de qualidades que serão descritas nos tratados, tem a ver com questões gramaticais, tem outros, outros traços. Mas um ponto central para eles é a noção de que é uma linguagem figurativa. Ela faz uso de um, de um cadedal muito grande de figuras de linguagem. Né? Então ela se utiliza de vários recursos né, de significação que são da ordem da palavra, figuras de palavra, como a gente diria, né? e figuras de sentido. Então, eles trabalhavam com essas noções, né? Com noção de figura de palavra e figura de sentido. Então, você tem especialmente no, a partir do primeiro milênio na, na Índia, né? Uma produção que está é, regida por, essa, por essas normas que depois os tratados de poética vão, vão trazer à tona, cada um um pouco divergindo, <risos> cada um divergindo um pouco um do outro, né? Então, a gente tem, de fato, assim, uma literatura... Primeiro, a gente pode pensar num ambiente essencialmente urbano. Então, esse conceito de literatura se aplica essencialmente a um ambiente urbano, a um ambiente cortês. Quer dizer, a gente tem é, comunidades de tipo como pequenos reinados, ou às vezes pequenas repúblicas, como havia na Índia. Não havia um, nem sempre na Índia houve grandes unidades. Então, você tem alguns momentos de grandes impérios... né? que formam uma grande unidade. Né? Mas, de qualquer maneira, a gente pensaria numa literatura produzida em ambientes urbanos e, essencialmente, ambientes de corte. Então, uma literatura realmente pensada como uma literatura para atingir né, um grupo de elite. Um tipo de linguagem, um tipo de referencial, um tipo de trabalho com a linguagem que era extremamente exigente do leitor. Então, esse seria o assim, um plano que a gente poderia dizer assim o um plano classe AAA da literatura indiana, né? que é essa literatura poética mais, podemos chamar de mais trabalhada, na falta de outro termo. Mas você tem outros planos. Né? Você tem um plano, por exemplo, que é o que eles vão chamar de Itirraça, né? que seria mais ou menos algo como nós poderíamos chamar assim, de história, não bem como uma historiografia, né? mas como uma grande narrativa. E aí nós temos as grandes obras que a gente chama de épicas, né, utilizando o termo grego, que são Mahabharata e Urahamaena. São dois grandes poemas enormes, né, que contam grandes narrativas né, tradicionais indianas. Então, esses poemas eles não, não serão considerados dentro desse plano do Kavya mais de vez em quando é. Então, mas quer dizer, eles, eles formam dizer assim, um extrato literário, onde há um trabalho de linguagem, mas de, ma, de maior simplicidade. Um extrato narrativo, né? como toda literatura narrativa. Né? Se você comparar em qualquer idioma uma literatura poética, é, vamos dizer assim, de poesia. Vamos pensar assim no, no, no elemento brasileiro. Né? Se você compara, por exemplo, uma poesia drummondiana e você compara com o Romanceiro da Inconfidência, né? que é um texto narrativo, né? Bom, os textos rumandianos têm um tipo de recurso, um tipo de, de apuro de linguagem né? mais exigente do leitor. Né? O, o poema narrativo, seja inverso, ou a narrativa em prosa, como a fábula, por exemplo, em geral são textos de fruição mais leve, né? são mais fáceis de, de, de dar conta. Então, os indianos percebiam também isso, né? que você tinha um plano de linguagem que estava essencialmente na, na grande literatura narrativa, em verso e prosa, porque você tinha, em verso, os grandes poemas épicos, em provas você tinha grandes coleções narrativas, muitas vezes de tipo fabular. Né? Histórias, historietas, causas, histórias de animais, né? o Panchatantra, Deixa, várias coleções importantes, né? que, que não constituíam essa literatura, digamos assim, ultra aprimorada em termos de forma então seria assim esses dois essas duas macrodivisões né do do outro lado uma literatura voltada para o conhecimento no sentido do ensinamento e da técnica então literatura filosófica literatura médica literatura arquitetônica literatura ritualística etc literatura gramatical né do outro lado a literatura que nós podemos chamar assim de invenção né? ou literatura de arte mas aí dividida nesse plano nesses dois planos né um plano é, em que a elaboração da linguagem é o elemento predominante e um segundo plano em que a história contada é mais importante, vamos dizer assim. É. E, e é uma coisa que a gente meio que tem ecos né, na, na cultura ocidental, se for pensar em, em uma época em que não necessariamente todos dispunham de livros, né? A leitura Sim. era feita de uma maneira coletiva e tal, então ser menos elaborado era muito importante para a memória, né? É, tem mais uma questão, Vitor, é que nós estamos, no, nós estamos no país de uma língua só, né, entre aspas, né, mas assim, como língua de trocas culturais é, verdadeiramente abrangentes no Brasil, só há uma língua, que é o português, né, você pode pensar em todas as línguas indígenas, mas elas são línguas exclusivas, localizadas, né, a gente não tem acesso a elas, né, a não ser que você vá lá e aprenda. Né? Bom, no caso da Índia, a, língua, a Índia é uma terra de mil línguas, né. O sânscrito é só uma, era uma língua de grande prestígio, uma língua, é, podemos pensar, das elites, né, elites culturais, porque a elite cultural e econômica na Índia, pelo menos nessa época antiga, elas não eram necessariamente é, associadas, né? Ainda bem. E, mas você tinha muitas outras línguas também literárias, também literárias, né? Várias línguas do sul da Índia, que não são nem da família indo-europeia, que começam a apresentar tradições literárias, especialmente no primeiro milênio, né, depois de Cristo. E também outras línguas de, da família indo-europeia, mas de, de. a gente chama de. A, a, seria assim, as línguas indo-arianas médias, né? De desenvolvimento um pouco posterior do que o sânscrito. E várias dessas línguas também desenvolveram tradições literárias. Né. Então, o sânscrito, na verdade, ele respondia a uma parte. né? uma parte extremamente importante, majoritária, né, dessa produção, mas ainda assim, no ambiente comunicativo literário da Índia, né, pululavam muitas outras línguas. Então havia, digamos assim, para quem não tivesse ligado a essa tradição sânscrita, não conhecesse sânscrito naquele ambiente, o que não devia ser incomum, às vezes havia literaturas nas línguas locais, por exemplo, naquela pessoa, literatura importante, literatura é, também dividida nesses vários estratos, né? O mesmo valia para os povos do sul de, do sul da Índia, que eram de de uma falando família falando línguas uma língua de línguas de família linguística não aparentada ao indo-europeu. Também lá foram desenvolvidos desenvolvidas tradições literárias importantes. Né? Sim. Parece que havia literatura para todo mundo, assim. Na Índia. Não. Sim, não. É, é, é, eu acredito que eu, talvez não tenha me expressado direito, né? Porque ocidental ocidental é, é que uma coisa que eu tenho, sim de acordo com algumas leituras que tenho feito, meu, meus estudos, uh, essa coisa ocidente-Europa, <risos> e aqui a gente é ocidentalizado, né? A gente herdou muita coisa, mas a gente tem muita coisa própria. E é, é Nós somos mais colônia né? <risos> é. E... e a natureza do colonialismo aqui, né? Bom, o colonialismo é igual em todo lugar, mas assim... Uma coisa que aconteceu no Brasil e que não aconteceu na Índia que é que aqui houve uma transposição de uma língua que se tornou a língua essencialmente do nossa. Né? No caso da Índia, não. Né? Quer dizer, o inglês entrou lá, né? passou a ser uma das línguas da Índia, da índia hoje muito importante pela, pelo o, o papel internacional do inglês, mas as línguas da Índia permaneceram lá as pessoas na rua ninguém fica falando inglês com um, o outro né? a não sei quando há é uma necessidade né? então isso isso é uma grande diferença né? então, havia lá uma tradição muito antiga que já era uma tradição letrada né? muito bem organizada né? e que por mais que tenha sido em, em vários aspectos destruída em alguns pontos né? pelo, pelo colonialismo ainda assim não foi como no caso aqui né? onde os indígenas por exemplo não tinham tradições letradas amplas e bem organizadas, né, e que podiam competir né, com os instrumentos dos europeus, por exemplo, a escrita. né? Então, lá, o, a, o jogo lá, o né, jogo de forças, em termos de, de... Que língua que mata a outra, vamos dizer assim? Né? O jogo de forças lá, os indianos tinham muito mais força para resistir, né, com as tradições que eles tinham muito bem montadas já há milênios, né, a esse impacto da colonial, linguístico colonial. né? Aí vem a importância de entender a tecnologia da escrita, né? Sim. É essencial. E, bom, dentro de toda essa discussão que a gente tem feito de literatura, como que você vê o mercado de consumo da literatura indiana no Brasil? Não existe. Não existe. Não, não há. É, você é tem feito um trabalho de tradução. Pensando mas... em literatura, né? Literatura. É, é... Então, é assim, literatura no sentido de, geral de literatura ou nesse sentido de literatura como um trabalho artístico, narrativo, com a linguagem. Moto. É, literatura no sentido de literatura que o senhor traduz. Ah. Bom, desse tipo eu acho que a gente tem raríssimos exemplos, né? Raríssimos exemplos. Tem, por exemplo, a tradução da, de uma coleção de fábulas, né? o Panchatantra, que foi feita pela a minha primeira professora de Sâncio, a professora Maria Valíria Vargas, e duas colegas minhas, né, do, Sanso, do, do, do tempos de tempos idos, né? Mariane Fleming e a Maria da Graça Teixane, elas fizeram, isso foi publicado em três volumes, demorou vários anos para sair, que era um trabalho que começou com iniciação científica, né, aquelas coisas, e elas fizeram a tradição dessa coleção. Daí, Então, o Panchatantra é justamente uma dessas coleções de fábulas narrativas, fábulas de animais, né? que seria esse extrato médio né, da literatura, que não é aquele extrato de linguagem ultra sofisticada e trabalhada. É um extrato, é um extrato que eu não chamaria de popular, porque nada em sânscrito é popular, né? em termos de índia. Né? Sânscrito não era uma língua popular, era uma língua prestigiada, mas não popular. E, então a gente tem essa coleção traduzida, assim que seja uma tradução feita direta do, direta do sânscrito. Né? infelizmente estava fora de catálogo eu não sei se isso vai ser reeditado é, daí em termos de poesia propriamente dita, né, nesse aspecto mais aprimorado e, e, e assim o que eu brinquei lá que seria a literatura AAA né, da, da Índia eu, até onde eu saiba, assim traduzido diretamente do sânscrito, ou há nada ou há alguma coisa perdida em, em sei lá, revista acadêmica que alguém traduziu alguma vez um, um poema aqui um poema ali, né? O que a gente tem, por exemplo, algumas traduções da Bhagavad Gita, né? Que é aquela aquele famoso, né? Chamado Canto do Venerável, depende de como traduzem, né? Que na verdade é um pedacinho muito pequenininho, né, Do famoso épico Mahabharata, né? Que é um diálogo entre o Deus Krishna e um herói, né? Um guerreiro chamado Arjuna, que é um, guerreiro, um dos principais personagens desse desse poema. E como ele ele, ele ele virou uma espécie de texto é, é, doutrinário, né, do hinduísmo, né, um texto com a, digamos assim a, a, o esqueleto doutrinário né, de certas concepções de mundo hinduísta, funciona como uma espécie de Bíblia, vamos dizer assim, né. O texto acabou sendo traduzido algumas vezes para o português, então algumas pessoas traduziram, né e nem, não, sei, não sei se todas traduziram o texto é, a partir do Santos. existe existia uma antiga tradução Hare Krishna, que era feita por, tinha uma edição em inglês, o pessoal traduzia a edição em inglês. Então, desse texto existem algumas traduções. É um texto, é, apesar podemos assim apesar de ser um texto que interesse ao leitor que o lê, no, no, no contexto brasileiro, né mas por uma questão, digamos assim, eu vou colocar entre aspas, religiosa, né? O texto original em Sanskrit tem passagens absolutamente lindas, é né? um texto muito bonito. Né? É um belíssimo poema religioso em vários pontos, mas assim é um belíssimo poema. Né? Eu nunca vi uma tradução que desse conta de escrever esse texto como um belo poema que ele é. Né? Então tem algumas traduções, mas o que eu tenho visto mais hoje no Brasil, Vitor, é, é, é um interesse dentro da academia, que tem produzido aqui e ali uma tradução ou outra, é mais pela filosofia indiana. Né? Então, a, a, existem agora, né, aqui e ali acaba saindo uma ou outra tradução de textos filosóficos indianos, né? tem um, um amigo meu, um sanscritista italiano que vive em Minas Gerais, publicou duas traduções importantes de um filósofo budista chamado Nagardio, né, né, em 2014, a outra mais recentemente. Então, assim, aqui e ali a gente vê. Eu mesmo publiquei na tradução de um texto filosófico em 2014, publiquei em 2020 a tradução de 12 Upanishadas, que são esses textos pré-filosóficos, que tem, tem muita poesia ali, mas não é esse tipo de poesia que foi o que, que, que veio depois a ser a tal da poesia clássica. São coisas muito anteriores. Né? Então, a gente vê isso. Né? Agora, um trabalho, efetivamente, no que seria esse período clássico da produção literária indiana, não há. E por que não há? Talvez você queira saber. Por que não há sânscritistas? Simples assim. Né? As pessoas não estão estudando sânscrito a ponto de se tornarem tradutoras. Né? Hoje, no Brasil, de meu conhecimento, a única área oficialmente estabelecida em que há, que ensina a língua sânscrita, é a nossa área na FEFELESH, que é constituída por este que vos fala. Eu estou lá sozinho, né? E dou algumas disciplinas. Eu sempre nossa, todo nossa, ano eu abro cursos de língua sertão, tá um, né? E fico com alguns alunos. Eles acabam, em geral, o curso reduz bastante no fim do semestre. <risos> então, não dá tempo de formar, né? Uma pessoa habilitada, capacitada para lidar com essa literatura, que é de altíssima complexidade para traduzir. Né. Primeiro e primeiro porque ela ela exigiria traduções exigirá, porque eu tentarei fazer algumas traduções, claro exigem um tradutor que esteja interessado no procedimento da tradução poética queira se dedicar a fazer isso então eu não vejo assim muito como solucionar isso a não ser fazendo com que jovens como vocês né, estudem sânscrito, bastante e tem que estudar bastante, né para daí se dedicar a uma dessas obras. Né? Existem um conjunto grande de poemas épicos importantíssimos é, na Índia entre o século II e o século XII. Né? Importantíssimos, assim, é um período importantíssimo de produção. Né? Poemas amorosos, poemas descritivos, né? antologias poéticas que recolhem a poesia de inúmeros poetas, né? poemas filosóficos... <risos> Com é, coleções de, de hinos, existem é, tanta coisa que tem, né, que a gente precisa traduzir tudo, escolhe um né, e, e trabalha naquilo. Né. Gente, mas, infelizmente, gente... não, não, há, não há massa crítica. É, é, não tem massa crítica. Né. Pessoal, é um apelo agora para vocês. assim, Eu estava falando pro professor, mas assim, gente, vocês estão vendo que espaço tem. Espaço tem. É uma decisão difícil de tomar, né, quando você começa a estudar, né, você entra na faculdade, na área de humanidades, na área de letras, né, bom, você quer estudar alguma coisa, mas também você quer, algumas pessoas querem estudar, se formar, se tornarem um professores em escola, etc. Mas aqueles que querem ficar na academia, como eu quis e tudo mais, você procura, né, em geral, alguma coisa em que você sabe que você vai poder se colocar, né, então, a pessoa entra, por exemplo, lá na nossa Fefelesh. A gente tem um monte de, de habilitações, né? inclusive para línguas antigas. Temos latim, temos grego, né? temos japonês, temos chinês, temos armênio, temos árabe, temos hebraico, etc. Tem muita coisa. Agora tem até coreano. Né? Mas aí, no sânscrito, não tem uma habilitação. E aí o sujeito olha e fala assim, bom, se eu ficar estudando sânscrito, primeiro que eu vou ter que fazer muita coisa é, assim, no, no braço, né? porque tem alguns cursos, não tem tudo, né? E depois que eu fizer e que eu me formar na minha habilitação, como é que eu vou me tornar professor disso se não tem propriamente uma, uma graduação, que não exige uma contratação de mais docentes? Né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou trabalhar com isso? Como é que eu vou ganhar a vida? Né? Bom, eu, responder a isso, eu vou dizer o que eu fiz. Eu, eu não seguinte. vejo outra opção de resposta, inclusive. É, eu só posso dizer o que eu fiz. Eu não posso, eu, veja, eu posso dizer assim: não façam isso em casa, mas foi o que eu fiz, né? O que eu fiz foi assim: eu, eu, eu tomei essa decisão, eu tive algumas facilidades, né? Eu venho de uma classe média, eu consegui estudar sem trabalhar tudo mais, né? É, e, mas eu estava fazendo o curso de latim, né? Esse, esse era o meu, essa era a minha habilitação. Mas eu fui fazer a pós, né? Na verdade era no departamento de linguística, porque é o meu orientador da área de sânscrito, o professor Mário Ferreira. E, lamentavelmente faleceu em 2015. Ele me deu, então, mestrado e doutorado pelo Departamento de Linguística. Então, claro, eu almejava, de alguma maneira, ficar na área de Sâncer. Mas a, a possibilidade de novas contratações ali era muito menor do que em outras áreas. Então, eu terminei meu doutorado em 2011. Eu tinha dado aula como temporário antes, antes do doutorado, em 2006 ou 2008, na área de latim. Eu testei um processo seletivo para temporário dessas aulas. Depois que terminei o doutorado, estava fazendo o meu pós-doc, apareceu um concurso na área de latim. Concurso mesmo, né, para professor efetivo. E eu consegui passar nesse concurso. Então eu fiquei trabalhando esses anos, de 2013 até 2020, como professor de língua e literatura latina. E tentando me manter estudando e ainda né, tra trabalhando com o sânscrito, é, meio que aos trancos e em barrancos, tentando manter essas duas coisas... É, é, é, juntas. Eu já estava meio que perdendo a esperança de que viesse um concurso para a área de sânscrito, quando em 2019, finalmente, essa oportunidade apareceu. Finalmente, a, a reitoria enviou um claro e, finalmente, dentro do nosso departamento, o DLCV, é, entendeu-se que era o um momento de, de contratar um professor. Havia uma professora dando aula lá, que dava sinais de que já queria é, se aposentar e tudo mais. E, e, finalmente, essa vaga veio e eu consegui uhum. é, prestar. E daí, então, então, eu passei a, a, a da aula na área de sâncer, propriamente, só em 2020, no, no comecinho da pandemia. Né? Nossa, e professor? Então, assim, o, que eu quero, o que eu quis dizer com isso é assim, que eu precisei perseverar muito na minha espera, né? mas, enquanto eu esperei, eu consegui ter um modo de vida na academia, porque, claro, eu tinha a minha habilitação e, e eu consegui... É, é, é, ser aprovado nesse concurso, então isso também, por mais que tenha dificuldade, dificultado me dificultado a vida academicamente, para mim manter estudando as coisas do sânscrito, né, eu tinha que cumprir as minhas obrigações de professor de latim, não que eu não gostasse, aliás, gostava muito, né? e ainda gosto, mas eu, eu, eu tive que ficar pensando esses anos todos, praticamente uma década, né? na verdade eu esperei, desde o meu doutorado, de 2011 até 2020, eu esperei 9 anos, fora os anos anteriores, né, que eu já estava formado, poderia ter sido temporário, coisas do gênero, né. Então, foi uma espera, assim, ao todo de 15 anos, assim, para conseguir me colocar na área em que eu almejava me colocar, né. É, nossa, é, é uma coisa muito boa de se saber, principalmente no evento da graduação, porque, às vezes, carreira acadêmica é isso, né, é esperar a oportunidade, é enquanto a gente espera a gente trabalha porque tem, e, que tem é, jeito, não. não dá Se para colocar em lugar esperar. poxa não deu oportunidade de esperar o próximo edital daqui é, não, não dá, tem que correr atrás e assim não estava prevista essa pergunta professor mas eu acho que é muito pertinente porque bom o tema central assim do evento é linguística em tempos de crise né e o senhor tem essa extensa experiência na academia é, 15 anos tem uma anos. extensa experiência com crise aí ó, aí, ó. Então, que você enxerga que, que foi esse quebra né que foi essa quarentena que todo mundo entrou no né, nesse curso de alunos seus seguindo carreira acadêmica também é, como o senhor, como professor, após ter passado algumas crises e ter a, a mesma crise que eles, só que no outro é, de uma outra visão, é, como que o senhor enxergou assim, to, todo esse reboliço que foi? foi? Que está sendo esse ainda, momento. né? Em referente a esse período todo da pandemia e tudo mais? Sim, e agora esse retorno, né? Que é um retorno de uma coisa que não vai Sim. retornar. É uma coisa nova. É. é o retorno dos que não foram, né? <risos> Ah, eu, eu, eu, eu cheguei até a escrever um pouco, sabe, eu tive recentemente, porque eu, eu, eu era professor né, na área de latim durante é, sete anos, então a gente tinha um processo, um, um, a gente tem, quando você é contratado na USP, né, até um certo tempo atrás, você entrava, e você tinha um, um chamado estágio probatório, né, e às vezes, agora mudou de nome, né, período de experimentação, né, Para ficar menos feio, né, e probatório parece uma coisa assim, né, e ele durava seis anos. Então, na verdade, eu tinha acabado de terminar o meu estágio probatório na área de latim, eu tinha, acabado, eu tinha entregado os três relatórios bienais, todo dia sendo aprovado, quando veio o concurso na área de sânscrito, e aí eu passei e eu fui recontratado. E agora entrei de novo no período de experimentação de novo. Nossa! É, assim, a, minha, a minha vida de professor é fazer relatório bienal. Né? Eu, vou, eu, vou, eu terei feito sete relatórios bienais quando terminar então assim em vez de escrever artigo né de fazer coisas melhores eu fico escrevendo relatório bienal né e daí, e aí, daí eles me cobram não mas você tinha que escrever mais artigos eu falou, para de me pedir relatório bienal né? eu escrevo um artigo né ai desculpa mas é Bom, que essas questões burocráticas né é. Deixando de lado a, a piada, mas assim, eu, eu comentei um pouco isso no relatório né, até para justificar o, como eu tinha conduzido os trabalhos ao longo dos... porque foram justamente os dois anos da pandemia. Né. Eu prestei o concurso é, em 2020, foi ali em, em março abril, né, e assim, o concurso foi segunda-feira, terça, quarta. Né, eu passei. Sexta-feira daquela semana a USP fechou pela pandemia. Então, eu realmente, eu entrei como professor, né, fui, passei no concurso, antes de ser contratado, já tinha começado a pandemia. Né? Então, tudo que eu fiz até o começo desse ano, né, como, como professor de sânscrito, foi na pandemia. Eu acho que foi bem difícil para todo mundo. Né? Eu acho que assim, é, é, dava para fazer, Eu acho que todo mundo ficou com essa impressão, né? Dá para fazer, você coloca as coisas online, você dá as aulas e tudo mais mas existe alguma coisa que se perde né, do contato e da convivência universitária que é, ela é eu diria que ela é incomensurável, né, porque a maneira de se relacionar só por vídeo, né, com aquelas pessoas que você ainda nem conheceu, entre alunos e professores, entre alunos e alunos, entre alunos e professores e o espaço da faculdade, né, é, realmente é o que você falou, não, isso não vai ser recuperado para essa geração que entrou na faculdade na pandemia. Eu pensava com muita tristeza dos meus alunos, que estavam que eram calouros né? A gente pensou que horror, né? Entrar na faculdade e não ir à faculdade. <risos> Entrar na faculdade e ligar né da sua escrivaninha, da sua mesa, né, o seu computador. Fora todas as questões materiais, né? Gente com problemas materiais, às vezes não ter como fazer, né? Lá, então, todas a USP deu algum auxílio para isso, né? eu não acompanhei de perto, mas isso foi, foi feito. Mas eu, eu realmente, assim, eu pensando num, num, num plano mais pessoal, eu senti muita falta de estar lá, né? Eu senti muita falta de estar na sala de aula, de ter o contato direto com os alunos, porque para mim isso é uma coisa que, que, que me agrada bastante, né? O, o estar em sala de aula. Então, eu senti muito por esse aspecto, e isso. isso de minha parte, isso foi muito, isso me esgotou, né? me esgotou a tal ponto que <risos> é, eu, hoje eu tenho, assim, quando me pedem alguma coisa remota, o eu, eu, meu desejo é não aceitar, é né? falar assim, não, dá um jeito de que seja presencial, <risos> não, tudo, eu, eu viajo, eu, <risos> problema, eu viajo até, até, eu vou até o Amapá, se você quiser, mas só para que não seja é, remoto, né. Mas, então, assim, eu, eu, eu, e eu percebi, né, assim, por exemplo, né, pensando em coisas mais específicas, né, eu tinha que dar curso de língua sânscrita. É complicado dar um curso de língua é, remoto, quando você está. Se você. Talvez num curso de uma língua que seja é, de, tipo, de tipo de ensino de língua moderna, né, que você é, produz pequenos diálogos, né, é um ensino mais ou menos que transita do escrito para o oral o tempo todo, né. É, Bom, eu não sei, os professores que fazem isso me, me, me expliquem, mas quando, quando você está estudando uma língua antiga, né, existe uma um, é um método muito mais calcado em gramática, né? ele exige mais nesse aspecto, uma língua que você tem que aprender uma nova escrita. né? Então, assim, eu fiz o possível. Eu, eu passei esses últimos dois anos traduzindo um enorme manual, que foi do meu professor, com quem eu estudei na, no, no Canadá. Então, todo o material que os alunos utilizaram foi um material em português, né? o que eu não pude utilizar quando estudei sânscrito. Então, estava tudo em português, exercícios e lições muito bem estruturadas. Então, assim, eu me empenhei muito nesse aspecto, para que os alunos pudessem ter um material de boa qualidade, eu diria que de excelente qualidade, e todos sempre em português, que é uma coisa que é nova no Brasil do ponto de vista do sânscrito. Né? Quem estudou sânscrito até, diria assim, até 2000 na USP, estudava com vários materiais em língua estrangeira, né? meio que recortados daqui e dali os professores utilizavam. Então, pela primeira vez eu consegui fornecer um material estruturado, né, progressivo e 100% em português. Então, eu tentei aproveitar esse tempo também, né, que eu tava, que estávamos todos né, em casa e que não tinha muito o que fazer, para trabalhar em cima dessas, dessas, desses materiais didáticos, né. Os alunos se queixaram um pouco, assim, né? Alguns se queixaram bastante, por exemplo, de carga, né? Porque as pessoas estavam cansadas, né? Então, a gente viu muito isso, né? Ah, eu quero que tenha menos isso, eu quero que tenha menos aquilo, eu quero que tenha... né? <risos> então, assim, tive algumas, alguns é, alguns pequenos arranca-rabos, assim, né? Dizer. E, às vezes, tentar chegar a um acordo, né? E nem sempre foi possível. Mas, assim, eu diria que isso foi minoritário, né? Mas o que eu percebi nos alunos... né? Do ponto de vista da minha visão como professor, era esse. esse de um lado, o cansaço, acho que era para todos, né? Mas era um pouco a. a... Essa sensação de que você está não vivendo aquele momento da, da universidade que você queria viver, né? Uma outra vez, um, um, um outro comentava, né? Em relação a isso, né? Puxa vida, né? É, já se passou um ano, <risos> né? Pega lá no meio de. De 21 já se passou um ano, né? E nós ainda não voltamos para a faculdade, né? É, aqui, Onde é que vai ser? Aqui nessa entrevista não temos representantes da turma de 2020, mas assim, aqui no Fiscal, enquanto o senhor estava nesse processo de concurso, a gente estava na calorada, né? A semana que a gente recebe os bichos. Ah, vamos fazer um churrasco, não sei o quê. E assim, eles tiveram isso e acabou. É. Até. Então, foi, foi um período. Cansativo, traumático, que todo mundo deu o seu jeito, os professores né, se viraram para proporcionar o um melhor para todos, eu acredito. Uh, a burocracia deu uma. Né? Mas foi um momento assim que deu para a gente ver que pode estar difícil, mas se a gente vai juntinho vai bem. Né? É, assim, para mim, na minha percepção, que, o que o que, que eu concluí disso, assim, pensando mais numa perspectiva pessoal do que institucional. Primeiro pessoal é que assim, eu ainda acho que há um papel para a universidade presencial, quer dizer, eu acho que essa fala-se muito em ensino à distância, né, então, etc, etc. Bom, eu acho que o ensino à distância ele deve ser praticado e utilizado em situações necessárias, como nós necessitamos dele, né? Mas esse discurso que às vezes a gente vê, né, grande mídia, essas coisas, né, a ideia de corta, corta, corta, corta, corta, né, e aí você começa a pensar que o ensino presencial é alguma coisa cortável, né? ele claramente não é, né. Ele claramente não é porque ele coloca as pessoas num determinado parâmetro de contato que nenhuma atividade remota consegue colocar, né. Porque às vezes as coisas acontecem, não, é, não são na sala de aula, né. Pode ser numa, assim, numa conversa lateral, pode ser na cantina que você descobre alguma coisa que você queria estudar, pode ser transitando pelos corredores da biblioteca que você... um cafezinho na cozinha. É, puxa um livro lá, eu, fiquei, eu, eu quando eu tava na graduação eu ficava muito na biblioteca, mais enrolando do que lendo, mas eu ficava vendo muitos livros, né? E para mim, por exemplo, eu descobri muitas coisas que eu gostei de estudar, às vezes simplesmente porque eu estava na, na, na biblioteca, naquela, naquele corredor dos livros de Sanz, que eram poucos, né? E eu puxava alguma coisa que eu falava, professor, eu nunca tinha visto isso e nenhum professor tinha me falado daquilo. Às vezes eu descobria coisas com os meus professores, às vezes eu descobria coisas com os meus colegas, às vezes eu descobria coisas porque eu tropeçava em alguma coisa, estando na faculdade, né? vivendo aquele ambiente. Isso para falar das questões assim que são meramente as questões intelectuais, fora toda a vivência que não é intelectual e que existe em qualquer ambiente, que você quer estar lá para viver, você não quer estar na sua casa. Né? Até, até, <risos> até que né? termina a aula, né? fechou, não tem mais ninguém. Exatamente. Então, eu, eu transferia essa minha reflexão, eu pensava, bom, eu acho que os alunos que estão passando por isso agora né, devem estar se perguntando essas mesmas coisas, talvez, ou talvez se perguntem a posteriori, porque nesse momento estão tão saco cheio, né? estão tão... É, Assim, aborrecidos né desgostosos da situação que às vezes não estão nem racionalizando muito as perdas né mas acho que agora a gente tem como racionalizar essas perdas né e ver que não tem jeito né perdeu mesmo então agora tem que é... não é bem um recuperar é fazer de novo é... né? não sei se se recupera mas tem que fazer de acho novo que não de novo mas fazer um novo né uma outra coisa é fazer um novo é Aquele lá, aquele lá foi ficou e aproveitar agora esse tempo que tem fica saudades é... É. exato mas bom foi muito ótimo ter essa conversa com o senhor foi muito um esclarecedor novamente uh, e pensando um pouco nessa questão aí de leitura é, o... tem alguma indicação muito assim para alguém que gostaria de adentrar nesse campo de estudos algum uma coisinha assim, não necessariamente inicial, mas que o senhor acha que seja assim interessante para quem tem um interesse mínimo em pesquisar mais. Mas assim, vamos tentar funilar um não, pouco, né? Você pensa assim, é, estudar Índia, estu questões linguísticas, estudar... questões literárias, estudar que tipo de santo. coisa? Estudar a língua sânscrita, estudo de língua sânscrita. Bom, no momento, no Brasil, em língua portuguesa, não há nenhum manual de língua sânscrita publicado, pelo menos que seja de boa qualidade, talvez haja alguma coisa assim meio de fundo de quintal aí que eu, talvez nem, nem eu conheça. Né? É, eu fiz a, essa tradução de um manual do meu professor é, chamado Ashoka Kludkar, né, que é professor é, já emérito lá da aposentado emérito em da Universidade de British Columbia, né, no Canadá, em Vancouver. Eu estudei com ele no doutorado. E ele tinha esse manual, é de excelente qualidade. Quando eu estava lá em 2009, ele falou, oh, gostaria que quando você fosse para o Brasil você traduzisse. Né? Bom, passados muitos anos, eu encontrei a oportunidade de fazer isso na na pandemia, traduzir é um manual enorme, assim, ele é muito bem estruturado, são 33 lições, tem trocentos apêndices gramaticais, vocabulário específico para cada lição, vocabulário final, vocabulário reverso, tem tudo. né? Um belíssimo livro. Eu tra traduzi, terminei a tradução em cerca de um ano, um ano e oito meses, assim, foi um trabalho insano. né? Digitar tudo lá, né? todos os textos, duas escritas, né? na verdade, duas escritas, transiteração, etc. assim, Bastante complexo. E é, esse texto ele foi é, eu apresentei para <risos> esse consórcio das editoras Atelier e Mnema, Tem essas duas editoras aqui de São Paulo, né? a Atelier Editorial, que é uma editora conhecida aqui, publica muitos textos clássicos, e essa editora nova agora, que foi montada recentemente, chamada Mnema também, especializada em publicar... Especialmente coisas relativas ao mundo grego e romano, linguística indo-europeia, então já tem algumas coisas publicadas interessantes. Né? E eles estão publicando algumas coisas em consórcio. Eles se interessaram pelo livro e, estão, e, e, e, e estamos em conversação para ver se isso é publicado. Agora não tem ainda prazo né, de quando isso vai sair. Né? Mas, é, claro, o que a gente vai fazendo enquanto não dá foi aquilo que sempre foi feito por quem estuda sânscrito. Existem muitos manuais de sânscrito né, é, acessíveis, especialmente os de língua inglesa hoje, né, que é aquela língua que na academia os alunos acabam aprendendo a utilizar. Então eu poderia recomendar vários, na verdade. Né? Eu penso assim, se a pessoa vai estudar sozinha, você tem um certo tipo de livro. Né? Se a pessoa vai estudar com um professor, outros livros talvez sejam é, mais interessantes. Tem um manual que eu gosto é, que se chama Sanskrit né, Subodhini, que é, é um nome sânscrito, mas eles daí chamam Sanskrit Primer, que é de um professor chamado Madhav Deshpande, que, é, que era professor de sânscrito, está vivo ainda, professor na Universidade do é, Texas, se não me engano, agora eu preciso rever. Ele é um bom livro, por exemplo, para quem vai estudar sozinho, porque ele tem lições curtas, né, breves, com poucas questões, né? Ele tem um material de áudio que você consegue acessar na internet, então o próprio professor deixa de lendo aquelas coisas para você aprender bem a pronúncia, coisas do gênero. E ele tem ainda uma pequena antologia de textos no fim né? é, para fazer uma primeira transição né? para textos um pouquinho mais complexos. Não é um manual muito grande, é um manual que uma pessoa estudando sozinha, né? claro tem que se empenhar um pouco, né? ela consegue levar, levar mais. Né? Esse manual que eu estou traduzindo, ele, já, ele é mais extenso, ele, ele funciona melhor para ter um professor em sala de aula, porque ele tem muito material, ele, ele leva, digamos assim, a, o entendimento da língua a um, a um, pouco, um nível um pouco mais avançado. Né? Então, talvez ele não seja tão é, é, é, voltado para quem vai estudar sozinho. Né? Talvez para quem, pelo menos, tem alguma, algum instrutor, alguém que ajude a compreender certas coisas. Eu gosto desse manual do Despander. depois posso passar a referência para você. Por favor. Tem um outro manual que, que é bem recente, saiu acho que de 19, 20, não sei, que se chama é, Cambridge... É, é um manual de Cambridge, chama Cambridge Sanskrit, alguma coisa assim. Eu até tinha ele aqui, mas acabei levando para o meu gabinete na, na, na USP. E é bem recente, de uma professora é, chamada Antônia... Rupert, que é uma alemã, que acho que talvez viva na Inglaterra, alguma coisa assim. É o um texto em inglês também. É, eu tenho visto que é um texto assim que saiu e foi foi elogiado, né? Eu cheguei a comprar o livro, mas não trabalhei com ele. Eu comprei mais para fazer aquela coleção, né? Dos, dos manuais para às vezes ter alguma opção. Então é, é o texto mais recente que saiu com o manual de sânscrito. né? E, e, e pelo que eu vi, assim lendo um pouco algumas lições. É muito bem feito, muito bem organizado também. E acho que também um texto que funciona bem não é muito extenso, né? ele é relativamente breve, não é muito extenso para uma pessoa que precisa estudar sem ter imediatamente um instrutor. Né? Uhum. Mas então, eu acho que sugeriria esses dois. Né? Perfeito. É, então, depois a gente combina de passar ah, os nomes. Eu te passo os nomes. Pessoal, tudo na descrição. <risos> É, tem, tem que pensar em vídeo no YouTube, né? Tá tudo na descrição, as informações que a gente conseguiu para o professor. É, professor, muitíssimo obrigado. É, essa entrevista foi muito importante, inclusive para um aluno em especial, que gostaria muito de ver essa conversa acontecendo com o senhor. Em qualquer atividade do evento, ele estava meio que assim. Só traz o professor, por favor. É, enfim, a gente... Enfim, edições, de repente aquela fala da, da, do senhor especificando a sua formação vai um pouquinho antes da resposta, coisa assim. Mas, novamente, muito obrigado. A intenção, a intenção. é que o evento, eventualmente, passe a ser híbrido. Então, quem sabe outras edições o senhor está convidadíssimo. É, a UFSCar está de portas abertas para qualquer é, eventual interesse em vir para cá. e Enfim, eu não sei se o pessoal quer falar alguma coisa para o senhor também, porque ficou todo mundo quietinho. Não, fique à vontade, eu não estou com pressa, se quiser perguntar mais alguma coisa. Ah, eu fiquei quieta para não atrapalhar a entrevista, mas eu fiquei aqui só observando tudo isso, achei super interessante. É, eu acho que é mais de um aluno, viu, Victor? Conheço alguns colegas do curso que adoram esse conteúdo também. É, adoram aprender língua sozinhos também, então acho que eles vão adorar essas indicações. Eu... Vocês, vocês, vocês são de que habilitações? É, a linguística, não todos linguística. Então é, não, não tem uma direção para alguma língua específica. Sim. Ah, não, todos vocês são da linguística. Exatamente. Linguística. Ah. E a, mas a, a, tem, tem letras na UFSCar também? Letras tem, mas é inglês e espanhol. Ah, só inglês e espanhol, tá. Muito obrigado mesmo, professor. É, eu acredito que agora a gente sai um pouquinho, né? Dá uma escadinha na perna e então, tal. Mas muito obrigado, de coração. E a gente se fala. Eu agradeço pelo convite, foi, foi muito bacana. Perfeito.